É, sei, bom dia, boa tarde, boa noite, que vai me ver agora. A gente pode é, trabalhar por conta própria. Nesse desenvolvimento, 5 em 6 mais 1 Eu coloquei aqui um nome aqui simbolicamente. É, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. 6 comigo. Aí aqui tem a sexta pessoa que vai ser como.. Aliás, a sétima pessoa que vai ser como bônus. Bônus coloca. A gente começa aqui, esse plano de desenvolvimento com 30 pontos, isso é, para de início, né, a gente que tá aprendendo, a gente vai começar com 30 pontos, aí e, tem o selo aí, né, você bota aí na faz um favor, coloca aí, somando, ó, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 30. E vai chegar A 180. É 60 vezes 30? É Não, é assim ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 vezes 30 Ah, 180 uhum. Com mais 30 Vai dar 210 Isso, 210 pontos Você vai pegar esse 210 pontos Você vai dividir 210 pontos por você você vai dar quanto? 35, Aí você vai colocar 35% menos 10%. 30%. Vai dar quanto? É isso mesmo? 35% 10 da... menos 10%. Menos né? 10%. Ah, menos 10%. Isso. Menos 3,50. Menos 3,5. Men menos 10% vai dar 31,5 pontos. Aí. A gente pode marcar um outro dia, pô, 35. É, a gente tem que marcar uma outra semana, se caso não passei mais gente para completar, que tem três. Uhum. No caso são cinco pessoas. E marcar a próxima segunda-feira e trabalhar com 35 pontos. Porque eu não vou tirar os, 35, é, os 10% não, vamos começar com 35 pontos. Aí.. Com, com amanhã ou depois, né? Marcar outra aula. Cortar. Marcar. Ah, tá marcar outra aula. É.